Olá, olá, bom dia a todos. Quero agradecer, primeiramente, a todo mundo que veio aqui, disponibilizou do seu tempo, aos apoiadores e patrocinadores, organizadores do evento. Então, meu nome é José Vinícius, eu trabalho na GESPLAN e a gente vai falar um pouquinho de planejamento financeiro, gestão de risco e compliance. É, iniciando, né, quem é a GESPLAN? A GESPLAN é uma empresa que está há 20 anos no mercado, já cuidando dessa parte de operações financeiras, planejamento orçamentário e também ali de toda a rotina de fluxo de caixa. E hoje o objetivo é trazer um pouco do que a gente aprendeu, o que a gente vê muito com os nossos clientes. É, então aqui né temos mais de 3 mil empresas atendidas em diversos segmentos e ramos de atuação diferente. Por que isso? Porque hoje o que a gente faz é muito voltado a tesouraria, é, o financeiro da empresa e um pouco do contábil. Então, qual empresa hoje sobrevive sem ter essas áreas, certo? Então, perfeito. Começando pelo planejamento financeiro. O planejamento financeiro, embora o conceito dele em si seja razoavelmente simples, ele é um tema extremamente vasto, mas ele basicamente é a definição do rumo que a minha empresa vai tomar. Eu posso ter planejamento financeiro, inclusive, e é importante, na minha vida pessoal, certo? Porque se eu não sei o rumo, eu não vou conseguir atingir os resultados, eu não vou ter uma contratação de metas, e aí fica muito difícil mensurar como está a evolução da minha empresa no comparativo com o ano anterior. Então, o início do planejamento financeiro, ou seja, para eu tomar qualquer decisão, ele começa lá na captação de dados, certo? Então, a base para o bom planejamento é ter informações relevantes e confiáveis para o meu negócio. Então, o primeiro ponto que eu vou pegar são informações de mercado, certo? As fontes externas. Então, eu vou trabalhar ali com tendências econômicas, tendências políticas que possam afetar o meu mercado... É, indexadores, o meu concorrente também, ele é uma forte fonte de informação, eu posso ver o que, que eles têm feito bem, como ele está se comportando, se nesse ano ele está se tornando mais agressivo, para eu poder tomar a decisão com base nisso. No agronegócio, por exemplo, a sazonalidade, o clima tem um impacto gigantesco também. Okay? E aí eu vou para as minhas informações internas. Então, como o Érico colocou anteriormente, aqui os dados eles são um dos pilares essenciais para o meu negócio. Sem dados, eu não consigo tomar decisão. Informação interna vai desde a minha capacidade ociosa, quanto eu posso expandir, é, como está o meu processo hoje, meu nível de governança... Os indicadores são importantíssimos, então aqui entra a tecnologia, entra o meu ERP, que ele vai coletar todos esses dados e me permitir ter uma visão do macro de como está a minha empresa, certo? Eu vou conseguir ver com maior nível de detalhe, ok? E além disso, a informação obviamente é importante, mas ela tem que ter relevância e propósito. Então, não é toda informação que é relevante para mim. Eu não posso apenas sair, ver uma notícia no jornal pela manhã e tomar uma decisão com base nisso, se isso não tem impacto no meu negócio. Certo? E o propósito também. É, o que eu quero fazer? Isso impacta, não impacta? Seguindo adiante, então, depois que eu fiz essa coleta de informações, essa interpretação do que é relevante ou não para o meu negócio, aí eu começo a fazer o meu planejamento. O planejamento nas empresas, a gente vê que com muita frequência ele é top-down, ou seja, ele começa lá no nível executivo e aí eles depois vão destrinchando e vendo como, vai chegar, como irão chegar naqueles números. Então, primeiramente, são traçados objetivos, quais são minhas metas, o quanto eu quero crescer, objetivos macros. E aí depois a gente define o curso de ação, ok, como que eu atinjo esses objetivos, qual que é o caminho... E lembrando, né, com base em dados eu vou traçando um caminho realista, certo? E depois ele vai descendo até os meios de execução, como cada área deve se comportar, certo? Como Qual que é o rumo que cada um tem que seguir, a velocidade com que as coisas têm que acontecer e tudo mais. Hoje eu deixo até um questionamento para pensar em quem conhece do, um pouquinho ali né, da parte de tesouraria, planejamento da sua empresa... Como é feita? Vocês sabem dizer se é base no ERP, planilha de Excel, qual que é a fonte de dados, né? como que eu faço esse desenho? Então, só estou levantando o questionamento, tá? pensem a respeito. Então, aqui, depois que eu tenho esse desenho do meu planejamento financeiro, excelente, no papel ele aceita tudo, então às vezes é uma maravilha. Minha empresa vai crescer 20% de faturamento esse ano. Perfeito, porém, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas ciladas. Se a gente não tiver o controle e a gestão do risco, o meu planejamento ele vai por água abaixo. Eu posso ter feito ali um cenário lindo, contei ali com uma equipe e aí de repente um concorrente está levando funcionários meus, eu tive um imprevisto, ou novamente um concorrente, uma informação de mercado que eu não tinha, está entrando muito forte e aí eu tenho que mudar minha estratégia, o meu fluxo de caixa, eu não olhei para ele, não fiz uma gestão desse risco e aí o que, que acontece? Eu acabo entrando num limbo ali, onde o risco que isso representa para a minha empresa é gigantesco. Então, novamente, por isso é importantíssimo o controle e a gestão desse risco. É, uma coisa muito comum é a gente buscar mitigar o risco. Então, eu posso ter, por exemplo, é, um seguro de alguma coisa, de um bem material que eu tenho, perfeito, importantíssimo, e é, ao longo do curso eu vou verificando os riscos que eu tenho. Por exemplo, Lá no meu planejamento, eu iniciei olhando mercado, certo? Eu olhei alguns indicadores de mercado e da minha empresa. Então, hoje, pensando em agronegócio, por exemplo, eu não posso correr o risco de uma alta ou baixa do dólar me afetar. É, o preço da commodity, como é que eu faço a gestão desse risco? Porque hoje, é, vamos pensar em sacas de açúcar. Certo? Existem diversos mercados onde tu pode comercializar, pode comerci comercializar em dólar pela Bolsa de Chicago, em reais aqui no Brasil, existem dois mercados diferentes. Então, o que, que eu faço? É muito comum no agronegócio, eu sei o quanto custa o meu produto, novamente, lá na base de dados. Eu estudei, eu sei quanto que custou cada saca. Então eu sei por quanto que eu tenho que vender ele para ser rentável para o meu negócio. E a minha empresa, o core business dela, não é um mercado especulativo muitas vezes. Eu não quero ir para o mercado e ver o quanto que eu posso ganhar na variação de preço. Eu sei o quanto eu preciso ganhar para ele pagar todo o meu custo e aí eu ter o resultado que eu havia planejado inicialmente. Então o que é, que é muito comum? Uma operação de hedge, por exemplo. Onde eu vou lá, já defino que daqui a um ano eu vou ter essa colheita e eu vou vender a minha saca ali a 380 reais, por exemplo. Então, eu, eu tendo essas informações e me protegendo contra o risco, eu começo a ter uma competitividade maior do mercado e consigo ter esse controle, é óbvio, né? sempre olhando o mercado. Aproveitando o mesmo exemplo, outra coisa que eu posso fazer é eu posso ter um percentual em mercado de opções, onde eu tenho uma opção de compra ou venda daquela saca. Ou, por exemplo, a minha saca, eu tenho a opção de vender a 380 no ano que vem. Se o mercado estiver pagando 400, eu não exerço a minha opção e vendo ele a 400, que o meu lucro é maior. O que, que acontece? Hoje, o mercado de opções no Brasil ele é um pouco mais caro do que lá fora. Então, por isso, no agronegócio, 90% opera com NDFs, né, que é um mercado ali onde eu consigo vender, na vírgula, o peso que eu tenho disponível. Okay? Aproveitando aqui, falando sobre risco também, é, questão de fluxo de caixa. Perfeito, eu fiz o meu planejamento de vendas, eu sei que eu vou vender 7 milhões, 30 milhões por mês, está tudo indo muito bem. Mas e aí? Se eu não estiver olhando para esse fluxo de caixa em tempo real o mês que eu tiver um gap nesse valor, o que, que eu faço? Como eu vou saber o que aconteceu? E aí vira o fechamento aquela surpresa, ninguém sabe o que esperar, ninguém sabe como vai fechar, se entraram todos os pagamentos, não, por quê? E aí eu começo a olhar para trás o que, que aconteceu lá e que não foi monitorado. Então, por isso, a importância de eu ter um acompanhamento em tempo real de tudo o que está acontecendo para que eu possa ajustar o meu curso, certo? Então, aqui eu trouxe né, de forma superficial um pouco dessa visão da modelagem econômica financeira. Então, aqui eu tenho né, o planejamento operacional e financeiro na parte de baixo. Desculpa, gente, ficou muito claro. Mas, basicamente, né, o que eu tenho aqui na direita é a simulação de cenários para a consolidação. Então, eu criei lá no meu planejamento toda uma visão, um cenário, certo? Eu, eu suponho que esse é o cenário realista, com base no meu histórico, com base no meu mercado. Porém, eu não controlo o mercado e até dentro da minha empresa nem tudo ocorre como eu quero. Então, eu tenho que me preparar para um cenário otimista e, por que não, para o um cenário pessimista. certo? O que, que eu vou fazer se isso acontecer? O que, que eu vou fazer com uma baixa nas vendas ou com algum imprevisto, é, pensando ali se eu tiver alguma queda na minha produção e não conseguir integrar? Então, eu tenho que olhar para todas essas opções para não deixar para pensar num plano de contingência quando já tive o problema. Então, eu me antecipo a isso e já trabalho com esse planejamento de cenários. E aqui a gente volta ao ponto da informação. Então, como eu planejo um cenário? Eu dei um exemplo aqui que é de mercado, mas basicamente eu posso utilizar a Selic, por exemplo. Um indexador, um índice de referência que me mostra como vai se comportar a inflação. Isso me ajuda a ver se ela estiver alta. Como funciona? Reduz o acesso ao crédito, consequentemente eu vendo menos. Se tiver em baixa, o que que me afeta aqui? Aí ah, na outra ponta ali, né, no, nos meus investimentos, como são os impactos? Então por isso a gente volta ao ponto de ter informação de mercado sempre em tempo real, né? Sempre olhando o que está acontecendo agora e o que deve acontecer depois. Tá bem, gente? E aí aqui eu fiz a decisão, olhei os cenários, criei até um plano de contingência, e aí eu tomei uma decisão. Perfeito. Aí entra o meu ERP, onde ele traz todos os dados ali do que aconteceu, né? os meus pagamentos, recebimentos, o fluxo todo que foi acontecendo. E essas duas informações se cruzam. O que de fato aconteceu, e o que eu tinha decidido, ou tinha de expectativas. certo? E aí eu volto para uma revisão, onde eu vou ter que analisar novamente dados. Meu demonstrativo de resultado, meu balanço patrimonial, meu fluxo de caixa, que é um, é um item que está ali pulsante no meu dia a dia. Okay. Então, aqui, orçamento operacional e de caixa, como eu havia mencionado. Perfeito. Então, agora, é, somando tudo isso que eu falei, certo? a gente falou de planejamento, o meu planejamento está aqui médio para longo prazo. Tem empresas que planejam com 3, 5 anos de antecedência, mas é óbvio, né? o comum é todo ano eu refazer esse processo. Então, eu tenho aqui o meu planejamento, e aí a gente volta naquilo que eu mencionei, que é estar tá sempre olhando lá no meu curto prazo, o realizado, ou seja, o que está acontecendo em tempo real, e o meu previsto. Por que, que isso é importante? fiz todo o meu planejamento, eu sei que eu tenho uma sazonalidade no mês de julho, por exemplo. Então, o que, que eu vou fazer? Hoje eu estou precisando de uma linha de crédito, o meu realizado lá não está batendo com o que eu queria. Ou eu fiz um investimento, alguma coisa mudou, mas o meu caixa ele não está tão saudável quanto eu precisava. O que, que eu vou fazer? Alternativa 1, vou correr para o banco, pedir a primeira linha de crédito que me derem, que talvez não seja a melhor opção. Alternativa 2, eu vou tentar negociar com meus fornecedores. Ou alternativa 3, né, eu vou buscar uma outra saída fora, vou, vou antecipar meus boletos. Aí é que entra o meu previsto. Então, assim, ó, pensando em antecipação de recebíveis, eu tenho boletos a receber e se eu não tenho a visão disso, de tudo que eu tenho para entrar no mês seguinte, eu não posso simplesmente ir lá, fazer uma antecipação de recebíveis. Um exemplo, né, tem diversos. Por quê? No mês seguinte, se eu não sei como é que está o meu agosto ou setembro, eu vou estar tá dependente, porque tudo que iria entrar em julho, eu antecipei em junho, e aí em julho eu não tenho receita, eu vou ter que antecipar o de agosto, isso acaba formando um círculo vicioso, certo? Então, quando eu tenho essa visão, eu posso olhar e falar, opa, aqui por seis meses eu vou estar tá descapitalizado. Então, faz mais sentido eu buscar uma linha de crédito de médio e longo prazo, a taxa ali talvez vai ser mais acessível ou não, mas eu vou analisar, e aí sim, olhando os dados do que está acontecendo versus o meu planejado, eu tomo essa decisão. Ok? Então, um exemplo. Né? Então, seguindo adiante aqui. É... Então, eu falei ali do, da importância de eu ter essa gestão do meu risco, cuidar em tempo real, eu vou só voltar num ponto, né? Como que eu faço tudo isso que eu falei? Essencial o uso de dados. Então, eu tenho que ter ferramentas. Para quem eu perguntei ali, que ficou meio assim quando eu falei sobre usar planilha de Excel. Como é que eu vou acompanhar o meu previsto, meu fluxo de caixa em tempo real pelo Excel? Então, isso me gera um risco muito grande. Certo? Eu tenho o risco de erro humano, eu tenho o risco de corromper algum dado e outro, eu tenho o risco de eu não ter essa integração em tempo real. O tomador de decisão ele precisa ter uma visão disso ágil e assertiva. Do contrário, ele vai tomar a decisão com base em achismo ou informações limitadas. E aí a gente volta lá para o começo, onde eu não tenho uma fonte de dados confiáveis, eu não conheço realmente o que está acontecendo e aí minha decisão não será assertiva. Okay? Então, por isso, a informação ela é crucial, ela tem que estar acontecendo em tempo real e com uma assertividade gigantesca. Okay? É, aqui tem uma telinha de um pouco de Gisplan, e agora falando da importância do compliance. Então, aqui, evento de cooperativa, pensem assim, os meus cooperados... É, como que eu faço? Né? Para que eu preciso ter compliance? Uma, eu dou uma segurança muito maior, não só para os meus cooperados, como o meu fornecedor, o meu cliente. Quando eu consigo transmitir para ele um alto nível de governança corporativa, ele tem muito, ele me dá muito mais credibilidade. Ele sabe que os dados que eu apresento para ele são confiáveis. Hoje, as grandes empresas, uma empresa com capital na Bolsa, elas têm um altíssimo nível de governança. Por quê? Quem está investindo ou quem está... Qualquer stakeholder ele quer ter confiança naquilo que ele está vendo. Ele quer olhar os dados e saber que aquilo ali é de fato a realidade da empresa, que não teve ninguém manipulando aquela informação para que ficasse mais atrativa ao olhar, okay? Então entrando aqui também em compliance, né? É um requisito para para o sucesso e a perenidade do negócio. Então, eu vou dar um exemplo de uma das nossas soluções, tá? que é o WFN Lise, que ele trabalha com o IFRS 16. Então, o que, que ele faz? É, anualmente, é necessário para quem tem contratos de arrendamento apresentar uma declaração. Você corre um risco gigantesco, né, de incorrer em custos se não fizer o cálculo corretamente. Então, por lei tem que ser apresentada essa declaração e ela pede uma série de cálculos ali a valor presente do bem locado. Então, para quem faz na mão é terrível e, e assim a chance de erro é elevada. E quando você tem esse erro pode, pode te gerar um custo elevado. Então, muitas vezes o exemplo dessa solução é ótimo porque o o risco que tu corre, o retorno sobre o investimento é muito rápido porque o risco que tu corre é tão alto que um erro tu tinha pago ali a solução e tinha sobrado margem ainda. Fora na praticidade, né, no ganho da rotina em si que a gente tem ao trabalhar com soluções automatizadas e especializadas, OK? E aqui ainda falando de soluções também, a questão de segurança. Eu preciso ter segurança de dados. Eu não posso ter qualquer pessoa acessando todas as informações. Eu tenho que poder, dentro de uma solução tecnológica, ou o que eu tiver usando, uma planilha, ter delimitações do que, que cada usuário em sua alçada pode ver, pode editar, pode fazer. Certo? Então, esse também é um ponto bem relevante. Claro, o fato de ter informações unificadas é essencial. Ninguém quer ter que buscar em uma planilha, ligar para fulano, atualizar a outra, pedir dados. E aí eu preciso gerar um relatório. Eu tenho que primeiro garantir que está atualizado, depois criar um gráfico ou uma modelagem ali para a apresentação disso. Né? Novamente, a gente tem que ter informação segura em tempo real. Okay? Então, aqui é crucial. Tá bom? Aqui também mencionei o padrão SOX. Então, hoje tem uma infinidade de clientes que eles vão te exigir certificações. Se eu não tiver certificações com nível de segurança, de como eu trato esses dados, eu não consigo nem fornecer para alguns clientes. Então, por isso, né, o compliance ali, quanto mais elevado, mais credibilidade eu tenho. Eu apresento uma certificação, eu já sano qualquer dúvida que possa existir ali sobre o meu negócio e o risco envolvido. Então, aqui, né, gente... Falando assim de forma macro desse ciclo, aqui tem algumas boas práticas, é uma infinidade dentro do universo da empresa, a gente sabe disso, não é fácil fazer isso, mas tem um ciclo ali que me ajuda no, nesse processo de gestão, de, de recursos, de custos, é, de risco e do meu planejamento financeiro. certo? Então eu vou fazer sempre o controle ali dos meus custos e também dos riscos, né? gerir o meu fluxo de caixa novamente, aqui é crucial eu ter uma gestão, eu já vi no passado clientes meus empresariais que eles tinham um negócio excelente, uma excelente margem em cima dos seus produtos o que matava a empresa era o fluxo de caixa, então o que que acontecia ele estava o tempo todo dependendo de capital de terceiros para gerir o seu negócio e às vezes era só um ajuste que o cliente ele não tinha a visão, que ele pagava o fornecedor dele à vista ou em 15 dias e vendia tudo a seis meses de prazo. O que, que acontecia? O capital dele ficava descoberto esse tempo todo. certo? Então, mesmo com a margem dele, ali, até ele receber, pensem assim, tirei um produto de estoque hoje, vendi, eu já preciso repor na minha prateleira amanhã, só que eu só vou receber ele daqui a seis meses. Se esse produto sair amanhã, é mais um que eu vou repor e aí eu vou injetando dinheiro o tempo todo e o custo desse capital sem um planejamento prévio, ele vai nas alturas. Então, essa gestão de fluxo de caixa é essencial. Okay? A criação de cenários, novamente, tá? aquele trabalho de melhoria constante. Então, eu fiz um planejamento, mas eu estou vendo aqui o que está acontecendo no meu realizado? E aí eu vou adaptando o meu cenário. Eu desenho um cenário otimista e pessimista. Com base no que foi acontecendo, eu quero já ir projetando novas direções. Né? Poxa, o meu previsto aqui em folha de pagamento, é, o meu orçado era 300 mil para esse mês, está em 380. Para o meu orçamento, eu já tenho um gap. E aí, para os próximos meses, a tendência é que continue elevado esse valor. Então, eu tenho que olhar no detalhe o que aconteceu e já pensar o que, que eu vou fazer e entender também o que está que acontecendo. Então, eu continuo criando cenários, novamente, com base nesses indexadores, índices de mercado. Elaboro estratégia para seguir adiante e volto para o ponto de tomar minha decisão. Então, o planejamento ali, a gente sabe que agora é uma época do ano onde todo mundo começou a... Se mexer, fazer o planejamento do próximo ano, verificar o orçamento, só que ele não pode ser uma ferramenta engessada, ele é um processo de melhoria contínua. Eu fiz o desenho e ao longo do curso, eu tenho que ir trabalhando nele para adaptar o meu negócio para conseguir manter no rumo ali no trilho do que eu quero atingir. tá bom? Ah, como eu posso ter segurança nessa gestão financeira e todas essas etapas obviamente uma solução especializada me ajuda, certo? Então, eu fugir do Excel para fazer tudo isso que a gente falou, me ajuda muito, por quê? É, eu consigo ter o um acompanhamento em tempo real e eu consigo mensurar, projetar esses cenários com poucos cliques. Então, eu tenho essa questão da inteligência de mercado, hoje as soluções GESPLANs, GESPLANs, elas trazem, por exemplo, todas as taxas de moedas, indexadores, commodities eu posso ter ali também sendo controlada, uma cota de fundo de investimento para controle das minhas operações financeiras, para eu ver o cenário futuro, ver como está a evolução da minha dívida, tá? compliance com regra, regras locais e internacionais, por quê? É, em parte financeira, contábil, o mercado ele muda o tempo todo. Então, eu tenho que ter uma solução que acompanhe o mercado, que quando sai uma atualização na legislação, ela esteja acompanhando também, que eu não tenha que fazer, que eu possa fugir do processo manual e que eu não tenha que ter um especialista olhando o mercado o tempo todo e ligando e pedindo para fazer ajustes dentro da minha empresa. Ok? Novamente, aqui a questão dos relatórios, importantíssima, a tomada de decisão, todos esses dados que eu falei, não me servem de nada se eu não conseguir chegar e olhar para eles, certo? De uma forma visual, de uma forma intuitiva, e entender como tem se comportado o mercado. Além disso, né, alta disponibilidade também, eu tenho que ter as pessoas responsáveis acessando a qualquer momento, onde estiverem, e conseguindo trabalhar com isso, e uma conexão 360, porque se eu já tenho um ERP na empresa, eu já tenho outras tecnologias envolvidas, eu não posso ter um Frankenstein ali que nada se conversa, que eu ainda tenho que fazer input manual de um para o outro. Então, essa integração é essencial. Eu tenho que, de fato, ter isso conversando. Os dados que... Chegou uma nota lá no meu... Compras, um pedido de compra, eu posso já gerar um previsto que vai refletir no meu fluxo de caixa, para aquela tomada de decisão lá do capital que eu mencionei, de um empréstimo. Então, eu sei o que está previsto para eu vender, pra, ou de compras, de pagamentos também. Então, tudo isso tem que estar tá interligado. Aí sim, eu tenho uma segurança e consigo ter confiabilidade nos meus dados. Ok? Então aqui, né? novamente falando aqui de planejamento como um processo contínuo, ele, por coincidência, ele envolve as soluções GESPLAN, o que a gente falou, então ele começa lá no planejamento top-down ou bottom-up, eu faço a consolidação dele com base em todos aqueles dados que a gente coletou, eu faço as simulações de cenários ali que a gente já falou, e aí eu vou fazer análise, certo? Eu vou coletando meus dados em tempo real e eu vou vendo, opa, aqui está fugindo do rumo que eu tinha estipulado. E aí, novamente, eu vou para a tomada de decisão e aí eu começo novamente a olhar meu realizado, Rolling Forecast, que é o conceito que a gente usa, né? que ele vai, eu vou atualizando ele com o passar do tempo, volto lá para rever o que, que eu tinha feito no meu planejamento que não está mais fazendo sentido no meu cenário atual e aí vou seguindo adiante. Tá bem Então, aqui, né? um pouquinho do que a GESPLAN faz. Como eu falei, a gente trabalha com soluções personalizadas. Então, como a gente se envolve muito com tesouraria, ali o contábil também, e aí tem a parte de planejamento orçamentário. Então, hoje, aqui tem um pouquinho do agronegócio, mas uma das vantagens é isso, é uma solução personalizada. Então, assim como eu atendo o agro, eu atendo o um hospital, eu atendo rede de varejo, eu atendo indústria, eu atendo até mesmo empresas de tecnologia, porque tesouraria tem que ter em qualquer lugar. Se eu não estou fazendo uma boa gestão de tesouraria, o risco na minha empresa está elevadíssimo. Então, aqui, né, a gente tem, por exemplo, o financing, que eu faço controle de commodities, cotações automáticas de taxas, índices, fontes primárias... Análise, projeção e gerenciamento de risco, através das simulações de cenários. Então, eu posso estar ali, eu não preciso esperar a tragédia. Eu jogo ali uma outra variável, e se a Selic subir? Eu boto ali essa variável no mesmo contrato que eu já tenho, ele vai me indicar como que ele vai ficar ao longo do tempo até o final dele. E se descer? Eu mudo essa variável, eu vejo o mesmo contrato que, eu, que já existe. Okay? Fluxo de caixa, então essa personalização aqui por ano safra, importantíssima também. Conciliação bancária, que hoje é um processo moroso em muitas empresas, e se você deixa para o final do mês se torna impossível e aí começa a fazer um monte de gambiarra. Né? Contabilização por ano safra também ali para o agronegócio. E o LISE, contabilização por ano fiscal e ano safra, atualização automatizada de valores na base de flutuação de preço de commodity e controle de preços negociados, tá bem gente? Aqui é uma pontinha do que a GESPLAN faz, mas então assim, se hoje vocês têm na empresa essas situações de controle de contratos, operações financeiras, tudo feito no Excel, o risco disso e o tempo que demanda é muito grande. Mesma coisa o fluxo de caixa. Se meu fluxo de caixa não me traduz a minha realidade em tempo real, se eu não posso olhar ele diariamente com com confiança, ele não me serve de muita coisa na tomada de decisão, tá bem? Aqui temos um pouco dos nossos clientes, então, temos grandes empresas, tá? Diversos mercados, então, muito provavelmente, a empresa de vocês, a tesouraria, precisando, é bem provável, tá? Tem um case aqui da Raizen também, quem quiser dar uma olhadinha no nosso site, mas temos muitos outros. Então, assim, devido ao nosso alto nível de automatização e personalização para tesouraria, precisou, nos procurem, a gente vai estar por aqui e pode explicar um pouquinho mais. Tá bom, gente? Muito obrigado ao tempo e atenção de todos vocês, tá? E se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. ok?